pelo cheiro de queimado, eu podia jurar que era o inverno que estava chegando. Eu não entendi nada, eu acordei e estava tudo completamente cinza lá fora. Aí eu fui descobrir que aquilo era um fenômeno até comum aqui na região. Que todo ano, mais ou menos nessa época, a Indonésia enfrenta o problema das queimadas ilegais. E aí, a fumaça de lá, muitas vezes, acaba indo na direção da Malásia e de Singapura. Foi só piorando. O céu cada vez mais fechado. O ar fazia arder o olho, a garganta. E, poucos dias depois, o nível de poluição aqui atingia o pior índice da história. e a gente concluiu que seria uma boa ir para o campo, para o interior, respirar um pouco de ar puro. Só que aqui é uma ilha, quase do tamanho de Florianópolis. Então a gente vai ter que procurar o um interior de outro país. Que respirar novos ares, bons ares. Viajar pelo Laos, ainda mais na companhia de grandes amigos nossos do Brasil, foi uma ótima solução para deixar aquela crise ambiental de Singapura para trás. Luang Prabang, além de ser uma cidade que mais parece uma vila, cheia de templos, monges, feirinhas a céu aberto, ainda é cercada por uma natureza exuberante. Então é o paraíso do ecoturismo Nada de festa até de madrugada, da Visitar esse lugar é dormir cedo e acordar cedo para aproveitar o dia O dia começa bem cedo, em longo Pra Banho. O sol raiou e na cidade a feira já tá viva, os produtos frescos, o povo ali fazendo compras, tomando café. E no campo, claro, não é nem um pouco diferente. Amanheceu, as pessoas já estão todas trabalhando. Então, para acompanhar a rotina verdadeira do lugar, você tem que entrar nesse ritmo. Se o lugar tem um tempo diferente, as pessoas também têm um tempo diferente. E é revigorante entrar em contato com a natureza, com a terra. Eu me senti contagiada pela calma, pela simplicidade. e pela simpatia das pessoas que eu tive um prazer de conhecer. Andar com os elefantes já virou um programa tradicional de quem viaja pelo Sudeste Asiático. Mas eu acho meio deprimente, eles andando pra cima e pra baixo no sol, a corrente presa nos pés, os homens comandando aquele pedaço de pau. Pra mim, isso não é turismo. Eu pesquisei muito e eu escolhi a dedos o campo de elefantes que eu fui visitar no Laos. E eu soube de um santuário dedicado à proteção e reabilitação de elefantes resgatados e que não podiam mais ser reintroduzidos na natureza. E por se tratar de uma instituição particular, ela não recebe dinheiro do governo, então precisa de doações e do dinheiro dos visitantes para se manter. E isso por si só me fez querer ir lá conhecer. Eu fiquei feliz em ver que a qualidade de vida dos animais, o tratamento, é tudo bem diferente ali. Eu fiquei mais tranquila para curtir e aproveitar aquela experiência. Sem dúvida, foi uma experiência que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Era uma alegria que eu acho que não cabia dentro de mim. Eu saí de lá extasiada. É sempre tentadora a possibilidade de interagir com animais selvagens, elefante, tigre, macaco. Mas é importante ter a consciência de que muitas vezes o que é bom para a gente não é bom para eles. E saber escolher com cuidado o tipo de turismo que a gente quer financiar com o nosso dinheiro.